você que nos acompanha ao vivo pelas redes sociais, participando conosco desta celebração. Hoje, quarto domingo do tempo comum, estamos vivenciando este tempo de aproximação, de aprendizado... E também de sermos formados por Jesus. Ele nos forma porque Ele deseja que nós sejamos cada vez mais Seus seguidores. Assim como Ele fez com os apóstolos, depois com os discípulos. No batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. E durante toda a nossa vida, a nossa caminhada existencial, nós vamos aprendendo cada vez mais como é, de fato, ser filho de Deus. Quais são as atitudes que nós temos que ter? Quais são as escolhas que devemos ter? Ter e fazer, tudo isso de acordo com os ensinamentos que nós aprendemos. E hoje a Palavra de Deus nos dá grandes dicas, fortes orientações, para que assim sejamos bons filhos de Deus mas também nos incentiva a não desistirmos. A primeira leitura, o profeta Sofonias começa a sua fala hoje dizendo, Buscai o Senhor. Se nós estamos aqui nesta noite é porque viemos buscar o Senhor E o profeta fala Que quem busca o Senhor Deve buscá-lo com humildade Quem busca o Senhor Deve colocar em prática os seus preceitos quem busca o Senhor deve praticar a justiça, para que assim aquele que de fato busca o Senhor não seja atingido pela cólera divina esta cólera divina. Significa a consequência de quem não busca o Senhor Aquele que busca o Senhor não comete iniquidades Não fala mentira, não tem a língua enganadora E por isso o mal não o atingirá Então, sofonias, hoje abre para nós a liturgia da palavra, nos conscientizando de que buscar o Senhor deve ser a maior prioridade da nossa vida. E de fato, será que o Senhor tem sido a prioridade... Na nossa vida? Será que o nosso coração tem buscado o Senhor? Do jeito que nós precisamos? Porque é justamente isso. Somos nós é quem precisamos do Senhor. Por isso a nossa busca deve ser constante... E precisamos nos questionar sim Se esta busca está sendo verdadeira Ou apenas nas teorias Se esta busca do Senhor está sendo De coração Ou uma obrigação Sofonias hoje Deseja que sua profecia seja ouvida por todos nós, para que nós sejamos transformados por este Senhor que buscamos. Depois nós rezamos no Salmo 145, que é feliz o pobre em espírito, porque dele é o reino dos céus. Ser feliz é a meta de toda pessoa Ser feliz é o desejo sincero de todos nós E hoje o Salmo nos fala que é feliz quem se faz pobre O que é ser pobre no contexto bíblico? O ser pobre é ser um indefeso como o Salmo nos fala. Os cegos, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Estes são os mais queridos de Deus. Porque Deus conhece suas dificuldades humanas. E Deus sabe que eles só têm e só podem contar com ele mesmo. Mas esta pobreza, que todos nós precisamos ter e se fazer, é uma dependência inteiramente de Deus. Onde nós não vamos confiar em nada neste mundo em suas falsas ilusões, em seus prazeres passageiros. Mas ser pobre diante de Deus é ser dependente do Senhor. Ao ponto de dizer para Ele, Senhor, eis-me aqui, não sou nada, não tenho nada, dependo inteiramente de Ti. A pessoa que reza assim, de fato, está se fazendo pobre. Porque já tem Deus como centro do seu coração. Agora, o que se acha rico, não faz este tipo de oração. Mas pensa que é Deus que precisa dele. E por isso chega até dar ordens a Deus em suas orações. Mas hoje a palavra de Deus, o Salmo 145, diz que nós encontraremos a felicidade verdadeira se dependermos de Deus, porque Deus é o tudo, quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus, não é nada e não tem nada. Então este é o grande ensinamento do Salmo de hoje. E Jesus no Evangelho, percebe quanta gente deseja ouvi-lo. As multidões estão indo ao seu encontro. Estas multidões são pessoas totalmente carentes de amor, de atenção, de esperança. E nós podemos dizer que nós também fazemos parte destas multidões. Nos nossos dias, neste quarto domingo, as multidões que se reúnem, somos nós para ouvirmos o que Jesus tem a nos dizer então ele vai, sobe ao monte e se assenta Os discípulos se aproximam E Jesus começa a ensiná-los O famoso, o conhecido hoje evangelho das bem-aventuranças Bem-aventurados Significa os felizes. Felizes são aqueles que são pobres em espírito, quer dizer, é feliz aquele que depende de Deus em seu coração. É feliz também aqueles que passam por aflições, serão consolados. Quem de nós é também não passa por isso? Quem de nós, durante os dias, não enfrentam provações? Jesus nos promete consolação. É feliz aquele que é manso. Ser manso significa ser equilibrado. Falar na hora certa, ouvir sempre, aquele que mantém este equilíbrio, é feliz. Num mundo tão concorrido, repleto de informações, numa época em que a tecnologia facilita, mas também isola o ser humano... Ser manso significa ter este equilíbrio interior. Estes possuirão a terra. É feliz aquele que tem sede e fome de justiça. Aquele que prefere, que deseja fazer o que é justo. Fazer o que é certo. Fazer aquilo... Que é o bem. É feliz também os misericordiosos. É feliz aquele que pratica misericórdia. Quando é necessário perdoar. Quando é necessário também pedir perdão. Aí está a prática da misericórdia. Aquele, aquela que se esforça para compreender o outro no dia a dia, é bem-aventurado porque está fazendo acontecer a prática da misericórdia. É feliz também aquele que é puro de coração. A pureza, ela é necessária, importante para a santificação da pessoa. Sobretudo porque estamos imersos numa época em que tudo é malícia. Onde tudo levado ao erotismo parece ser o certo. Mas Jesus chama de bem-aventurado aquele que vive a pureza. No pensamento, nas palavras... Na forma de agir, sem malícia, mas com pureza. Bem-aventurados os que promovem a paz, os cristãos devem ser os primeiros a promoverem a paz, mas como é triste. Quando um cristão, em vez de promover a paz, promove a guerra, promove discórdia, promove divisão, escandaliza, porque não promove paz. Jesus hoje diz que os verdadeiros filhos de Deus promovem a paz. Felizes também são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Por incrível que pareça, durante toda a história da humanidade, muita gente foi prejudicada porque fazia o que era certo. Aqueles que não gostam de fazer o que é certo e justo, também não gostam de de quem faz o que é justo. Jesus chama de feliz aquele que sofre consequências por fazer o que é justo e certo. Jesus chama de feliz quem acaba sendo injuriado, perseguido e caluniado por ser de Cristo. Então estas são as bem-aventuranças, que nada mais são do que realidades que nós enfrentamos e vivemos, mas que serão recompensadas pelo próprio Jesus, com a alegria e com a exultação eterna lá no céu. Como ele mesmo nos promete no último versículo Alegrai-vos e exultai Porque será grande a vossa recompensa no céu Então hoje a palavra de Deus nos dá este grande incentivo Para que busquemos viver as bem-aventuranças Com seus desafios Sobretudo buscando o Senhor então que o Espírito Santo nos ajude, nos fortaleça, para que vivamos diariamente estas bem-aventuranças. Por Cristo Senhor nosso, amém. amém. Digamos juntos, creio em Deus Pai. Todo-Poderoso.